Você já ajudou alguém hoje? Deus dá a todo ser humano a oportunidade de ajudar alguém. Durante o nazismo, liderado por Hitler, muitas pessoas foram oprimidas, especialmente os judeus. Perderam a sua liberdade, foram encarcerados, muitos morreram em campos de concentração, mas houve um homem que nem cristão era, chamado Schindler. Schindler possuía fábricas de panelas, inclusive saíram até alguns filmes contando a sua história E ele conseguiu salvar e livrar das câmaras de gás aproximadamente 3 mil judeus Era um homem que não vivia o cristianismo Mas dentro de tudo aquilo que ele fazia, das coisas erradas que ele praticava Ele conseguiu cumprir a lei do amor ao próximo Jesus falou algo muito interessante sobre isso no Evangelho de Marcos, no capítulo 12, no versículo 31, disse assim E o segundo semelhante a este é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não há outro mandamento maior do que estes Queridos, o amor ao nosso semelhante é a maior prova que um ser humano pode passar Falar palavras bonitas, pregar coisas bonitas Qualquer pessoa pode fazer, mas o amor ao semelhante, aquelas pessoas que estão ao nosso redor, aquelas pessoas que sofrem, que precisam de nossa ajuda, é o maior teste. Quem sabe você será testado hoje e você precisará ajudar o seu próximo. Seu próximo não é só aquela pessoa que gosta de você, também é aquela pessoa que não gosta de você, mas também é o seu próximo. Deus te abençoe e ame o seu próximo.